Sejam bem-vindos aqui no canal, meninas! A Margarita apareceu! Então, tô muito feliz aqui de tá estar trazendo mais um vídeo aqui, um tutorial de maquiagem pra vocês. Tem bastante tempo aí que eu tô sumidinha aqui dos tutoriais. É, mas, hoje para recompensar nesse tempinho sumida, me trazer esse look aqui maravilhoso. A minha inspiração foi na Tatasha. Essa moça linda aqui, bebeu. Ela é maravilhosa. Vou deixar aqui o Insta dela aqui embaixo, gente. Vale super a pena estar tá aí seguindo e acompanhando o trabalho dela, que ela é maravilhosa. Você está me ensinando muito. E. E o look de hoje vai ser esse, as técnicas que eu usei, vai ser super fácil pra você poder recriar em casa. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a maquiagem, não se sintam vergonha, pode me perguntar porque eu tô aqui para te ajudar, ok? E antes de começar nosso tutorial, quero estar tá agradecendo as novas inscritas aqui. A gente somos 55 inscritas e eu tô muito feliz e muito grata a cada uma que se inscreveu aqui E as que me seguem de muito tempo, tô muito grata você permanecer aqui Muito obrigada mesmo Espero que vocês gostem do vídeo E se você é nova aqui, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, aperte sininho aí de notificação para que você possa estar recebendo novos vídeos aí futuramente, tá? E deixe seu like aí e vamos lá pro nosso vídeo Vamos começar aplicando o corretivo, menina, na pálpebra do móvel Amo aplicar o corretivo primeiro porque assim a sombra pigmenta muito melhor e esfuma melhor ainda. O segredinho aí do corretivo é você estar tá espalhando bem com a buchinha. Eu vou estar tá utilizando esses três tons de marrom aqui, meninas. Primeiro eu vou aplicar o mais escurinho aqui, esse marronzinho mais queimado, mas eu vou estar tá usando essas três sombras para poder criar esse look. Então eu vou começando a aplicar a sombra com esse pincelzinho aqui pequeno. É, o menor pincel que você tiver na sua, sua coleção de pincel, meninas, vocês pegam e usem. Porque o pincel pequeno ajuda muito a concentrar a sombra e além de que não ultrapassa o nosso esfumado. Quando a gente for é, esfumar isso aqui. Então, o segredinho vai aplicando tudo, não se preocupe que a gente vai esfumar isso tudo. Mas é dessa forma que a aplicação precisa ser feita gente esfumar essa sombra, eu vou estar usando esse pincelzinho aqui pequeno é, Vou usar essa sombra aqui marrom mais clara A gente vai estar aplicando essa sombra só aqui nessa linha, meninas Que fica essa linha aí, sem divisória dessa linha aí Só para a gente dar um esfumado legal, para não ficar isso feio assim Você vai esfumar de fora para dentro De movimentos circulares, é dessa forma aí Não tenha pressa, vai com calma que você vai chegar lá Quando eu vejo que já tá esfumando bem a linha Eu sempre venho com a mesma sombra marrom do princípio que a gente usou Aplicando mais para intensificar né, o nosso esfumado Pra que não fique tão apagado Então eu vou adicionar mais sombra escura aí do marronzinho escuro Primeira sombra que a gente usou E depois eu só venho esfumando da mesma forma, menina Com um pincelzinho aí Só foi dois pincelzinhos aí que a gente tá usando, né? Aí eu venho com esse outro mais fofinho Só para dar uma limpada, sabe? Só limpar mesmo em cima vocês verem que eu não tô nem entrando na sombra É só ali pertinho da sobrancelha mesmo Pra gente dar uma espalhada ficar legal E bem top esse esfumado Agora vamos fazer o nosso cut, né, meninas? Agora é a verdade, minha filha É segurar a respiração E vamos que vamos Aí eu tô fazendo esse cut aí Bem menininha Então vamos lá Pra minhas, não desiste na primeira, viu? Eu tentei bastante fazer isso aí. Muitas vezes eu, vejo, eu erro e re, tenho que refazer de novo. Então tenha calma. E só treina que vocês vão fazer o seu can maravilhoso, ok? E se você tiver dúvida de qualquer coisa como fazer o seu can é, se vocês querem que eu faça tutorial só específico para isso, vocês me deixem saberem, ok? Ah, e também quero saber se caso vocês estão gostando de eu estar narrando assim ou da forma tipo vocês gostam que eu falo no vídeo, me deixa aí, viu? Quem saberem. Meninas, um segredo do cut, você tem que esfumar a parte aí do um cantinho Você tem que esfumar com o um pincel bem para quando você for aplicar a sombra, não craquelar e pigmentar bem, tá? Eu vou usar essa sombrinha aqui, rosinha aqui, maravilhosa Bem menininha <risos> E aqui na aplicação da sombra, meninas, não tem segredo, vocês sabem, né? Vamos vou aplicar dali sombra aqui nessa pálpebra não deixe ultrapassar a nossa linha aí, viu? Da divisão entre o corretivo e a sombra em cima. Então, você viu que eu já usei um pincelzinho menorzinho aí pra mim não poder falhar, né? E nem entrar. Mas é isso. Aqui vamos estar tá usando as mesmas sombras. Primeiro o tomzinho marrom mais escuro, né? Pra gente poder tirar esse, essa divisão aí entre o corretivo e o nosso esfumado. Pra fazer um esfumagem bem legal aí no cantinho. É, depois eu vou aplicando a nossa segunda sombra Um amarrão mais clarinho Pra poder misturar Ficar bem lindo Agora eu vou usar meu delineador, né? Pra poder fazer um delineadinho Quando for aplicar os cílios, ficar bonito aí, né? Tá vendo aí como tá ficando maravilhoso? Nossa, eu tô apaixonada nesse esfumado, meninas. O que, que vocês estão achando do esfumado? Me conta aí Tá fácil? <risos> ah, que lindo, cara! Aqui, depois que eu aplico o delineador, eu gosto de estar tá esfumando, né, com a sombra marrom, esse delinhado que a gente fez. Só pra dar um esfumado, pra ficar bonito, quando a gente for colocar os cílios. Vou estar tá usando esses cílios aqui da Lily Lashes, meninas, estou completamente apaixonada. Eles me enviaram esses cílios, eu estou, oh meu Deus, obrigada, porque realmente, perfeito. Vou colocar os cílios fora da câmera, porque minha filha, eu faço uma meleca com a cola. Depois de aplicar os cílios, eu vou estar usando esse lápis rosa na linha d'água, meninas. Vai ficar lindo. É, caso você não tenha esse rosa, pode estar o roxo ou o nude. Vai ficar bonito, da mesma forma. Aí eu vou estar aplicando essa sombrinha, a mesma sombra, a primeira sombra marronzinha escura. Sorrente os nossos cílios aí, só para sobressair esse rosa da linha d'água que a gente aplicou, tá? agora vamos fazer a pele, resolvi fazer com vocês Eu vou estar usando esse sério aqui Perfeito, bebê Que glow, que maciez Que é uma base, um acabamento perfeito e natural Você precisa conhecer esse sério É muito bom Todos os produtos eu vou estar deixando aqui na descrição Caso vocês queiram ver e comprar O outro produto que eu super indico a vocês É esse creme aqui Esse creme, ele é completamente tudo em um Caso você não queira comprar o sério, compre esse Porque é muito bom E ajuda a deixar a base bem hidratada Bem natural, bem... Gente, bem tudo Eu sou completamente apaixonada nesse, nesse creme, nesse sério Eu uso em mim e nas minhas clientes E não vai te deixar na mão não, viu Hoje eu vou usar essa base da L'Oreal, né Hoje não, meninas Tô usando, usei uma vez e não consegui Parar de usar essa base. É completamente apaixonada nessa base. Estou completamente apaixonada nela. Além de deixar um aspecto super natural. Você tem como trabalhar com ela. Em uma pele mais carregada. média. Ou bem suave. Tem como você fazer tudo com essa base. É ótima. Eu vou estar tá aplicando aqui com o meu kabuki. Que eu acho que para aplicar com esse pincel. É muito bom. Eu amo estar tá aplicando primeiro com pincel. E aí você pode ter ver. Olha para você ver a diferença. Desse lado que eu tô aplicando a base Olha o aspecto hidratado que deixa na pele E olha o outro lado como ela tampa Além de ser hidratar a pele Ela tampa legal, tá vendo aí? Ela dá uma cobertura legal Só um pouquinho de base que eu usei aí, meninas Não usei mais nada Foi só isso aí que eu já apliquei no começo E olha a cobertura dela como é perfeita Eu vou tá só usando esse pouco aí para o rosto inteiro E vai cobrir muito bem Caso você queira, goste de uma pele mais carregada, você pode estar fazendo camadas com ela, em você, na sua cliente. Peles madura, você não vai se arrepender de usar essa base. Eu paguei 12 dólares nela aqui, meninas. Eu não sei quanto ela custa aí no Brasil, mas eu gostaria de saber quanto ela custa aí. Me diga aí quanto custa essa base da L'Oreal na sua cidade. Ou se você já testou, o que, é que você achou dela. <música> Vou estar usando o corretivo. Esse corretivo que eu tô usando, ele é o da L'Oreal também, da coleção da L'Oreal. É, meninas, esse corretivo ele é super carregado. Ele é um corretivo com cobertura alta. Então, como a nossa base ela é uma cobertura bem fina, então a combinação desse corretivo com a base é perfeito. O acabamento da pele fica maravilhoso. Torno mais escurinho, eu vou estar usando essa base aqui. Ela é da L'Oreal também, né? <risos> Mas, gente, a consistência da base, ela é fininha. Então, pra fazer um contorno, assim, bonito, que adere bastante na pele não fica, assim, bem marcado, é, essa base é muito boa pra isso. Se você gosta de fazer a sua base, assim, tem aquelas é, contornos da Kim Kardashian, dessas famosas, ele sempre usa, assim, um, um contorno que pode ser usado em líquido pra fazer o contorno, porque adere melhor na pele. Então, depois que eu descobri essa técnica, eu só uso isso. Gosto aplicando aí com pincel, tá vendo aí? Caso vocês tenham dúvida de contorno em líquido, vocês me peçam aí nos comentários se vocês tiverem, que eu vou fazer um, um vídeo só falando disso pra vocês. O que é a diferença e como fazer. Mas olha você vê aí. Como fica é, na pele. Fica super natural, meninas. Eu queria que você pudesse ver ao vivo como fica bonito o contorno com a base da L'Oreal. Ou pode ser da L'Oreal ou qualquer outra base. Mas que seja fina. né? O produto tem que ser fininho. Porque assim você tem como trabalhar nele melhor. Quando é muito grosso você não tem como trabalhar muito bem. Mas quando é fino você tem como trabalhar, repor mais produto. Eu acho bem mais interessante dessa forma. Do que um produto mais grosso, sabe? Mais consistente. Aí eu gosto de tá, na área dos olhos, vim com um pincelzinho assim bem mais pequeno. Pra só nas áreas dos olhos espalhar esse corretivo que fica aí, né? O excesso do corretivo. Vem com a esponjinha só dando umas batidinhas pra tirar o excesso de qualquer produto que possa ter ficado aí. Depois eu venho com bronze, só pra micelar o nosso contorno, né? É, eu não ponho muito produto, sempre pouco produto Porque quanto menos produto você coloca, você tem como adicionar mais produto Se você coloca muito produto, não tem como tirar Então é melhor colocar pouco, assim você vai só adicionando mais depois O blush que eu vou usar vai ser esses dois blushes aqui Eu gosto de estar misturando os dois, né? Eu não sei, porque eu acho que fica lindo a cor na minha pele Então eu vou usar esses dois blushes aí o iluminador que eu vou usar vai ser esse aqui da Estrela. Ele é muito lindo, meninas. Fica muito lindo na pele. É, é uma marca de iluminador que eu sou apaixonada. Eu uso muito tempo. Vale super pena. O batom eu usei esse marronzinho, né? Um nude bem mais marrom. Eu achei que fica lindo com essa maquiagem, né? Então é isso, meninas. Ah, pra finalizar nossa make, eu vou estar tá usando esse fixador aí. É, esse fixador é muito bom também. Vou estar tá deixando aqui embaixo o nome dele. É, espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. É, foi um prazer poder fazer aqui o um tutorial pra vocês. Me deixe saber o que vocês querem ver mais aqui no, no, no canal. É, e se caso vocês queiram algum outro vídeo, me deixa saber que será um prazer poder fazer. E um beijo pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.